Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo eu vou comentar sobre try -catch em Java, certo? Try -catch, basicamente ele é um tratamento de erro, tá? Um, uma, um tratamento de exceção de erro. Então eu estou utilizando aqui uh, Java, estou utilizando NetBeans e também estou utilizando o Ubuntu 18.04. Bom, para começar esse projeto a gente vem aqui, aqui em um novo projeto, a gente escolhe Java, aplicação Java. O nome do seu projeto, vou chamar de Projeto TryCatch, certo? Bom, aqui você pode abrir o um pacote e vai aparecer nossa classe main, certo? Bom. É... O que eu quero fazer aqui é um exemplo de uma matriz bidimensional é... Normalmente é utilizado matriz bidimensional para se fazer jogos Ou algum outro tipo de assunto que se equivale a alguma matriz ou algum vetor Para guardar números em sequência ou até mesmo informações em sequência Bom, uh, e aí aconteceu algum erro e eu preciso mostrar para vocês como funciona. Antes de mais nada, eu vou demonstrar aqui para vocês é, é, é a montagem da matriz, adicionando o valor e mostrando essa matriz. Como que a gente vai fazer isso? Int Então aqui a gente acaba de criar a matriz, né? E a gente adiciona é, ranges de largura e de altura. Então, eu quero que ela seja uma matriz 4x4, certo? Então, aqui, basicamente, eu crio a matriz e eu digo que ela é 4x4. Uh, e aí, eu vou adicionar na posição 2, 2, o valor 10, também posso dizer que na posição 1 2 o valor, opa, O valor é 8. E aí eu quero mostrar, certo, para vocês a matriz na posição 0 e 0. Certo? Então, aqui, no caso, ele vai mostrar zero. Por que, que ele mostra zero? Porque ele é uma matriz vazia. Então, ele é zero. Quando ele inicia-se, uma matriz zero. Certo? Uh, agora, mas eu tenho a posição 1 eu tenho a posição 2. Então, rodando, ele vai mostrar 8. Também tem a posição 2 e 2. Vai mostrar 10. Certo. Mais... Na posição 0, zero, zero. Ele vai mostrar zero. Como que eu posso falar que essa posição ela é inválida, ou até mesmo essa posição ela não tem informação? Simples. Você utiliza o trycat. O trycat em si, ele seria, tente uma coisa, se não der, faça isso. É como se fosse um if, mas é um if mais didático. Então, try esta informação, e se não der, faça isso. Bom, aqui eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que é isso daqui, Hierar hierarquia de heranças throwable, certo? Bom, a exception em si, é, você pode vir aqui e escrever exception e, ou até mesmo, erro. Então, a, esse, isso daqui é um objeto erro, certo? Mas, existe uma herança de outros tipos de erro que você pode ter. Aqui, você pode ter runtime exception, IO exception, Arithmetic exception, class cast exception, entre outras. Bom, é, você vai perceber que durante esse exemplo ele vai dar um erro de Array Index out of bounds exception. O que isso significa? É, como a gente tem aqui a posição 0 e 0, isso significa que ele vai dar um erro falando que essas posições não foram preenchidas. Então, a gente pode deixar assim, tanto é por causa da hierarquia, certo? Mas eu também posso vir aqui e escrever array, index of bounds, Exception, Que ele vai manter o mesmo padrão Bom, a gente cria o objeto, o erro, ou até mesmo e, tanto faz E aqui a gente pode falar assim, ó Aconteceu um erro dois pontos e a, gente conca, é, e a gente junta esse erro com o objeto E vou chamar ele de erro porque é mais didático certo? bom e finalmente a gente também tem uma outra propriedade do track at, que é o finally certo? e o finally ele sempre vai mostrar alguma coisa final então, recapitulando aqui, este daqui é o nosso código, entre aspas, perigoso. Se esse código der algum erro, ele mostra que é exceção. Mas, ele sempre vai mostrar alguma coisa aqui no final, certo? Então, a gente pode chamar isso daqui de matriz com try-catch. Simples. Bom, rodando isso daqui, você vai perceber que... <risos> que ele, ele vai mostrar zero. Por que, que ele vai mostrar zero? Porque aqui em si, ele fala que a posição zero, zero, ela realmente existe. Porque a gente criou uma matriz 4x4. A gente também pode vir aqui e falar 2x2, que ele realmente vai funcionar. Mas agora pense o seguinte, isso se eu tenho uma matriz que eu quero mostrar a posição 5 um. Ele vai dar erro Então aconteceu um erro E esse erro é o erro que eu mesmo já falei Que é o array index out of bounds exception Isso significa que o index do array Que seria o 5 Ele está fora da sua exceção Que é 4, certo? Então a gente também pode copiar isso daqui E a gente pode vir aqui em exception e trocar para array index out of bounds exception erro que vai funcionar da mesma forma. Ele vai mostrar que realmente aconteceu algum erro, certo? Mas e ele te mostra onde foi o erro. E, o 5 significa que é a exceção, certo? Um por um, e aí ele vai voltar ao normal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha e até mais.